E aí, tudo bem? Você gosta de café? Toma aquele cafezinho para trabalhar, para dar aquele gás para estudar. Então, se você se importa com o futuro do café, eu queria te fazer um convite. Fazer a leitura de um conteúdo que eu escrevi para a revista Bioica, falando sobre os impactos ambientais que ameaçam a sustentabilidade do café a longo prazo. Ok? Oi? É. Não. É que eu estou conversando com o pessoal aqui, falando sobre o conteúdo. O café tá pronto? Gente, é, tem um cafezinho que tá ficando pronto ali, tá chamando, ok? Não deixem de ler o conteúdo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!